uma das três mais belas vistas do Japão. Um tori que flutua na água do mar e tem seu reflexo alaranjado na água. Se der sorte, ainda pode ser abençoado com um lindo nascer ou pôr do sol por detrás dele. Esse é o icônico tori de Tsukushima Shiraine, um santuário e tori que foram construídos sobre a água do mar. O complexo do santuário consiste em vários edifícios, incluindo uma sala de orações, um salão principal e um palco de teatro nup, que são conectadas por calçadões e sustentadas por pilares acima do mar. Uma visita à noite e durante o dia são cenários perfeitos para lindas fotos. O Tsukushima Shiraine fica em Miyajima, Hiroshima. E se você curte vistas cênicas e espiritualidade, ele não pode ficar de fora do seu roteiro de viagem ao Japão.